Olá! Olá, queridos ouvintes e amigos da nossa Vibe Mundial! Eu, a Armin de Gourmandian, aqui para conversar com vocês. Vamos começar esse programa com uma novidade e uma notícia para vocês. É, eu sou uma pessoa, gosto muito de dar umas voltinhas pela Vibe Mundial, desde que eu estou aqui, né? É sempre com quero sempre conhecer outros públicos com públicos novos tal então o que eu vou avisar a vocês é que a partir da semana que vem eu vou estar na, na, na no próprio na própria quarta-feira porém às 18:30 um pouquinho mais tarde então o que que acontece eu vou pegar talvez um público de carro pessoal que vem do escritório né já é um público diferente. Vamos variar um pouco, né? E depois, no final do programa, eu aviso novamente, para quem quiser saber. E agora, por ser esse, o meu programa de despedida desse horário, não da rádio, desse horário, tá? Eu vou atender ouvintes, pelo registro da memória celular. Ai, Armin, no que, que você pode me atender? Primeiro eu vou avisar, para vocês quiserem ligar, para a gente conversar. O que está que acontecendo com você? Você está tendo algum problema de relacionamento? Você está tendo algum problema de travas, pensamentos repetitivos? Parece que na tua, casa, na tua, na tua vida nada flui. Você começa a melhorar, dali a pouco volta de novo a mesma situação, brigas, não situações resolvidas. Há anos que você vem persistindo para conquistar a mesma coisa e não consegue. O que está que acontecendo com você? Você se considera vítima ou você convive com uma vítima? Vocês sabem o que é uma vítima, né? A vítima é aquela pessoa que ela diz que não percebe, né? Mas que ela faz as coisas. É, é, um, é uma das características, tá? E, de repente, ela acha que o outro atrapalhou a vida dela. outras pessoas que são vítimas, que são assim. Elas sonham com a destruição de alguém e a, a, são vítimas, tá? É, só se põe no lugar de vítima. E quando a outra pessoa dá certo, <risos> ela, o sonho delas vira um pesadelo. Conhece alguém assim já? A, a pessoa ó, tá cheia de gente, é que ninguém vai te contar, né? Mas elas sonham assim. Ah, porque eu tenho que ficar sorrindo, eu tenho que me dar bem com aquela pessoa. Porém, o sonho dela é outro, né? É o oposto. Agora, existem vítimas também que são vítimas de uma situação de repente, desastrosa, que aconteceu, né? só que essas vítimas, elas se recuperam. Elas podem até ficar com traumas, podem ter alguma marca, alguma cicatriz, mas elas vão tratar dessa cicatriz, elas vão curar, elas não querem aquilo para elas. Essas são as vítimas... Que realmente sofrem algum, uh, algum é uma é, é sofrem um problema onde a consequência é muito dolorosa. O que está que acontecendo com você? Você está sendo acusado de alguma coisa? Isso não aconteceu por culpa tua? Aquilo não acontece porque você foi responsável? Ou você pode ser uma pessoa assim? É, eu não soube trabalhar uma vida inteira, eu não soube fazer uma vida inteira tal coisa, e agora eu fico nessa situação, tá? Então, por que que não muda? Ai, mas agora já é tarde, né, Armin? Como que eu vou mudar? Não, nunca é tarde. Você tá vivo. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim pra mim, Armin, eu estou com 62 anos. Talvez eu venha desencarnar após os 90 e já estou aposentado. O que, que eu vou fazer esses 30, 40 anos? 30 anos, pelo menos? Sabe, eu preciso me reinventar. Mas com o que, que você, se... você não torceu para ficar aposentado, para ter uma situação instável? Você vai ficar no a pessoa quer tanto ficar no estável, que quando ela entra no estável, ela entra no desespero porque ela não tem o que fazer. Ela procura alguma coisa para agilizar a vida dela e, de repente, ela começa a ter depressão, ansiedade. Enquanto as pessoas têm ansiedade, né? que são agitadas, para resolver, para fazer rápido, fazer rápido, a pessoa que está depressiva, ela pode ter uma ansiedade diferente, né? Do tempo passar mais rápido, para que ela possa, pelo menos, conviver com aquele tempo. Porque para ela é tudo fica muito parado. Então, nós precisamos resolver a nossa vida de uma forma dando mais significado a ela. Se alguém quiser entrar em contato comigo, é o 3171 0221 3171 0221 E parece que tem um ouvinte na linha. Alô? Oi, Armin, Erika, tudo bem? Tudo, e você, Érica? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom. Eu estou reconhecendo a voz. É, já estive com você lá no seu consultório. Ah, eu, eu vi, a Érica. Você acabou é. faz pouco tempo, não foi? É verdade, foi sim. Eu acho que foi em março. Isso mesmo. Tá vendo? Eu reconheci. Falou, Érica. A voz, eu reconheci. Eu que ótimo. Fala, Érica. Ah, eu queria tirar uma dúvida com você. É referente ao lado emocional e... E profissional também, se pudesse. Você falando aí agora, é, hum. eu me identifiquei com várias coisas que você falou. É, você está sendo acusada de uma coisa que você não fez. Sim. E está difícil profissionalmente falando. E aí, já estão vendo para fazer uma transferência. Eu queria ver. É, vai, ser, vai ser bom para mim? Daquele trabalho que você estava? Isso mesmo Enquanto, ah, Eles querem te transferir para outro local é, é lógico, né? Transferência para outro local Isso E você tem escolha ou não? É, na verdade, eu até prefiro Porque eu estou sendo acusada de uma coisa que eu não fiz Dentro da, da obra Ah, tá Como nós já fizemos um tratamento com você Você gostou do tratamento? Amei <risos> uhum. Agora você precisa ir fazer a nova radestesia Viu, Erika? Mudou é. Sim. Você não tem ideia de como está essa radestesia agora Ai, Ela é mais do que era. Está assertiva em 100% mudou, mudou a energia, você vai lá Você vai. Nós vamos combinar depois fora do ar uhum. E você vai lá Então, Erika, eu estou aqui entrando na sua energia Porque eu já te conheço, né? Sim Esse peitinho apertado eu já conheço bem uhum. Pode ir Pode ir que você vai ser muito bem recebida. Ai, que gostoso. Esse local que você vai, ele ainda está começando a se reestruturar. Certo. Ele ainda não está. Ele está começando, é alguma coisa que está iniciando lá. Tá. É isso? É. E. Então... Oi? Não, é só as fases, né? As fases da obra, tem início, meio e fim, né? Provavelmente. Está no então... comecinho da obra. maravilha. É isso que eu tô vendo aqui, tô percebendo. Muito bom. E você, e você vai ser muito bem recebida e você vai encontrar lá uma pessoa, Érica, uma pessoa que você já conhece. Ai, meu Deus. É. E vai ter uma outra pessoa que vai dar algum caldo, hein? Ai, meu Deus. <risos> Mas, meu Deus. olha, eu quero deixar bem claro aqui para os ouvintes da rádio que, que eu conheço você, eu já sei como lidar, eu Sim. percebo sua energia, e é por isso que eu estou falando isso. Sim. Porque adivinhar não adivinho. Não, com certeza. Mas a energia que eu já lidei, com, que eu que a gente, que já tive em contato com alguém, está me mostrando. Entendi. E esse local que você vai é mais próximo para você. É, ainda não tem um certo endereço, mas pode falar de mudança É Zona Norte. Zona Norte? É. Ah, legal, muito bom. É algum lugar que você vai pra lá, pra Zona Norte. Você vai adorar. Ai, que ótimo. Nossa, é. Eu disse, é melhor, eu não podia receber hoje, viu? Então, fica tranquila. Solta esse peito aí que tá muito preso. Tá, tá mesmo. Vamos, tá vamos mandar uma energia fria aí pra você. Tá é. E outra coisa, Erika. É, vai lá, sim, nós estamos agora fazendo o que eu estava chamando de roda de cura, sim. mas acabou virando uma terapia para autoconhecimento. Muito hum, bom. Está é, tendo um movimento fantástico, você não tem ideia, e ao mesmo tempo a energia fria está atuando direto, por isso que eu ponho o nome de roda de cura, sim, sim. e as pessoas estão amando. Nossa, que e, e, eles, e, essa, e o grupo que está lá é que está pedindo a continuidade Então eu Sim. vou abrir um segundo grupo E, e, e aquele... Você conhece, me conhece, né? Que eu vou falando por assim De repente eu canalizo e as coisas acontecem Sim E está sendo maravilhoso Ai, que ótimo Mas eu vou ter a oportunidade de estar junto com vocês novamente não, terapia você não precisa mais fazer, que você já está bem feita. Essas ansiedades, essas expectativas, fazem parte do nosso dia a dia, né, Erika? Sim, sim. Agora, o que não faz parte é a gente ficar dentro de um, de, uma, de um processo vicioso. Sim. E se tem uma coisa que você não é, é a vítima. Pode Nisso você já é bem resolvida ou talvez nunca foi, né? Nunca se colocou nessa posição. Não, não. É, tem que ir pra frente, né? Não que se for te derrubar, tem que levantar e ir embora. É. Então, e, ir agora de novo. É, deixa eu te acusar, sabe? Que, que é aquilo que eu falei. A pessoa que acusa a outra, quer colocar a outra como culpada, é que ela quer encontrar um culpado para as mazelas dela. Sim, sim, com certeza, e vão, e vão achar a verdade Vão, sim, vão, sei, não se preocupe Porque sim. essa pessoa que está te acusando é que, ela, é que você sabe muito dela uhum. Então ela quer se livrar de você, entendeu amor? Sim Porque ela está ela se projetando em você sim, sim Fica tranquila, vai dar tudo certo Ai, que ótimo Um beijo muito grande para você e vou te aguardar A gente se fala Obrigada mesmo, viu? Beijo grande. Bom, tem mais ouvinte? Alô? Ah, alô. Alô, quem está falando? Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Você já me conhece, já ouviu meu programa? Já ouvi uma vez, a segunda vez que eu estou ouvindo. Nossa, agora eu vou para seis e meia no mesmo dia da semana, é. na quarta, só que às dezoito e trinta, tá bom? Ah, tá ótimo. Fala, Marcelo. É, na verdade, é tudo, que o cara comentou aí é o que eu sinto. Porque assim, eu passo, passo, passo, passo, no final eu sinto essa coisa é que eu não sinto nada. parece que eu estou patinando em cima de alguma coisa. Vai que tem que ter alguma coisa me puxando. Isso é está acabando me fazendo muito mal. Sim. Ah, Marcelo, você tem coisas que não foram resolvidas já há muitos anos. Então, você tem memórias dessas coisas que você foi mudando para outras, mas aquelas que você queria não foram resolvidas. Hum. Pode ter sido discussão, pode ter sido trabalho, pode ter sido alguma conquista, pode ter sido alguma coisa que você quase chegou lá e não foi. E aquilo... Eu acredito que pode ser alguma coisa que pode chegar lá no fui. tanto que é, eu estou fechando uma loja agora, por causa disso, depois que eu comentei com a senhora, tudo que eu começo a fazer, começa a dar super certo, de repente, na dia popular é desanda. É. é, porque você, você projeta hoje naquilo que aconteceu antes, entendeu? Entendi. Porque você já passou por uma fase semelhante lá atrás. É, só que você não passou sozinho, você passou com mais alguém. Talvez tenha sido sócio, parente. Não, na verdade, fica meio que A gente é, é casado já faz algum tempo, bastante tempo. É. E ela sempre, sempre compartilhou as coisas comigo. Só que eu falei com a senhora. É, é, eu acho que é, a, gente, a gente até acaba, eu, entre eu e ela, a gente até acaba tendo tá, alguns atritos por causa disso. Porque ela é não sei se sou eu, sou ela, a gente começa a fazer as coisas, de repente, um, um, um abandona o, o, o nosso o um do... e vai ficar no outro lado. Tá, então, a força deste que abandona, que eu percebo que não é muito ela, é, é, ela é, não é que ela abandona, você veja bem, ela, o que eu percebo é assim, você tem o medo de não dar certo? Sim. Você, você que amarra no medo Deu para entender? Deu, deu, deu para entender sim. Quando você amarra no medo, ela já sabe que aquilo, não, ela, ela já se vê, ela já vê o fracasso É, faz sentido ela Porque não, ela não, acha que entendo. ela vai puxar a carroça sozinha, entendeu? Entendi então, ela, o teu medo é mais forte do que a ousadia dela. Sim, sim verdade. E, aí vocês dois embarcam nessa e começa a dar até um certo atrito entre o casal. Às vezes não é nem briga. Às vezes é um distanciamento, é, é um ressentimento, entendeu? Alguma coisa calada. Sim, é exatamente isso que acontece. E essa coisa calada, ela machuca mais do que falada. Ah, com certeza. Olha, às vezes vale mais... até apenas levar um tapa. Porque o silêncio é horrível. É horrível, é. E o silêncio dela é um silêncio doído. Então, você fica assim, será que ela faz esse silêncio? Porque ela não, não quer largar de mim? Será que ela faz esse silêncio porque ela está decepcionada por ter casado comigo? Você questiona mil coisas nesse silêncio dela, entendeu? A verdade. Porque, na verdade, é aquilo que a senhora acabou de falar, que o silêncio deixa dúvidas na nossa cabeça. A gente não consegue entender o que a pessoa está é, pensando. Se a pessoa chegasse por claro na, na, na no eu realmente estava sentindo, seria é mais fácil a gente tentar. Entender e tentar resolver o problema, mas o silêncio mata. Silêncio é uma coisa muito triste para a gente tentar é, entender. Certo. Então, esse silêncio, ele é repetitivo. Sim, muito, então, muito. quando vocês começam algo, chega num certo ponto que na cabeça dela vem assim, agora não vai dar certo de novo. E ela silencia. Ela silencia, ela se cala em tudo. E põe você Sim. na frente para resolver, você vai lá e desfaz porque na verdade, é, mas, mas eu venho lugar assim. É, eu, é, se, se as coisas estiverem fluindo bem, eu vou continuidade. mas se as coisas não estão, não estão numa situação muito boa, o que eu faço? Eu tento resolver o problema de uma forma mais fácil, para não, não carregar problema por tudo isso da nossa. Tá. Então, uma, uma coisa assim que eu quero te falar. Esse, rompe, esse, esse, esse cortar do profissional, começa e termina, qualquer outra coisa, não está no registro dela, está na tua família. Ah, tá. Tá, e vocês? Eu vejo você, você vocês são em dois irmãos, você tem mais dois irmãos, como que é? Somos de cinco irmãos. Homens, eu digo homens. Não, é eu mais um. São em dois irmãos. Eu, só homens, eu tô. não estou falando das mulheres Sim. não Ah tá, não. É, estamos em dois Dois irmãos ah, Você desses dois irmãos Parece que é o único que tem esse tipo de problema Do irmão Tá O outro teu irmão não é assim igual você, você Não, na verdade ele é muito Até que assim é, ele, ele, ele não arrisca nada Para não ter problema Ele está vivendo um dia que ele pióso na reforma tem que ele, criou pra ele só Sim. Não tem problema nenhum. Não e... acho que ele está errado, mas. Não, não vamos julgar ninguém, sem julgamento. Sim. É o que? A escolha dele. Você Sim. vê que você vai e volta, vai e volta, vai. Ele já parou. Então, isso já vem do seu lado, da sua família. As suas irmãs talvez tenham dado certo, pelo menos duas, duas delas. Por quê? Porque elas são casadas. Sim. Elas saíram desse... Desse embaraço, entendeu? Entendi. Agora você não. Você mantém esse estigma da... Uh, que veio com vocês. Mas por que então, que... Oi? Mas eu consigo mudar Porque assim, eu já decidi que não vou mais trabalhar é, por conta própria. Não vou ser mais comerciante. Você a gente tava morrendo na área que atuava antigamente e vou, e vou é, é, a trabalhar com a empresa, qualquer para não ter esse tipo de risco. Mas você, quando você fala que vai fazer, você, a tua fala mostra que você volta para trás. Ah não, sim, porque na verdade, como a gente trabalha muito, vou usar essa pronúncia, ela é trabalha muito por conta, é difícil a gente se adequar um quadro de uma empresa, um quadro de funcionários de uma empresa para aceitar... Sim, então, por isso. isso que você volta. Tem algum motivo sempre que faz você voltar para trás. E, então você, e aí você começa a entrar em conflitos. Para sair do conflito, você resolve fazer alguma coisa que nem sempre é o, é, é o que você pode tocar, ou é o que você quer, o que você gosta. Nem sempre, não estou falando toda vez, tá? Sim, sim, sim. E o que, que acontece? Não dá certo. Como eu faço para mudar isso? A, aí eu vou dizer para você, é difícil falar, fazer esse trabalho aqui, nesse, que eu já estou tá, já para terminar o programa, né? Sim, sim. Eu, eu, eu peço para você me ligar. A gente faz uma bela de uma radiestesia, essa maravilhosa que eu estou fazendo, que ela não erra. E ela ajuda quando ela está trabalhando. E você vai ver como você muda. Inclusive, você pode ir, eu, a sua esposa, ou os dois juntos, não tem problema. A escolha é de vocês. Tá, fica o da eu cidade? estou em Santana, assim, a 70 metros do metrô Santana, na Voluntades da Pátria. Então, eu estou assim, no, no centro de Santana. Por que, que você não vai? Agenda um horário, vou passar o número do telefone... Vai nas minhas redes sociais. Olha, ontem eu fiz uma live maravilhosa que nós falamos muito a respeito dessa radiestesia. Pessoas entraram, nós conversamos. É, o pessoal está maravilhado, porque existe radiestesia há milênios, porém essa minha, ela entra junto com a energia fria e ela é totalmente diferenciada. Eu, eu criei ela, entendeu? Entendi. Posso pedir um favor de tá? passar? Só conseguir falar é, na rádio, o telefone, que então, agora eu não vou conseguir anotar. Só eu consigo passar... O... Eu vou ah, passar. Agora nós vamos Tem ter que... De... A gente desliga e eu já passo o telefone, tá bom? Combinado. Muito obrigado pela atenção da senhora. Obrigada a você. Tudo de bom e muita luz do teu caminho e da sua esposa, tá bom? Gente, meu consultório, o meu WhatsApp, vamos lá. Anota aí 11... 9675 9, 5250 11, 9 9675 5250. Esse é o meu celular, é meu telefone, onde você vai falar comigo, vai me chamar. E vão lá no meu YouTube, oficial Armin de Gourmandian, é o meu YouTube. Oficial Armin. É como se fosse Carmen sem o C e N no final do Armen. O meu Instagram é Armen Oficial, é o contrário. Armen Oficial. Eu tenho a minha página no Face. Eu estou muito feliz aqui em estar com vocês pela vibe mundial. E estou mais feliz agora porque eu vou mudar de horário. Eu vou para um horário novo. É bom a gente sempre renovar um pouquinho, não é? Mais uma vez o número do telefone, Jean, vou dar. Então, é 11 99675 5250 meu WhatsApp. Vou aguardar você a partir da semana que vem, às 18h30. Um novo horário, uma nova vida e uma continuidade maravilhosa para todos nós. Aguardem que eu vou, eu atendo online também e aguardem as nossas novidades, elas são maravilhosas, é ótimo, vocês vão ter muita coisa para aprender. Eu faço questão de passar todo esse, esse aprendizado a vocês. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Música